Olá pessoal, continuando a série Aprenda um pouco de Erlang para um grande bem em que eu estou vendo, olha aqui está o, o vídeo anterior o IC, esse é o, é o 15, teve um vídeo antes mas foi de Fibonacci então eu estou lendo, estudando esse livro aqui Learn You Some Erlang For a Great Good de Fred Ebert e a gente viu no vídeo anterior sobre o IF que é considerado... Tanto quanto estranho no Erlang. E agora a gente vai ver o case. In case of. Se a expressão if é como um guard. Opa. Ele pulou ali. Então a gente já viu em vídeos anteriores. Os guards, as guardas. Que são aquelas expressões lógicas que ficam. Logo depois da definição, olha, você tem o nome da função, os argumentos. E aqui é como se fosse uma, uma condição para que esta cláusula, porque uma função em Erlang pode ter múltiplas cláusulas, para que esta cláusula seja escolhida. Então, essa, essa cláusula aqui só vai ser escolhida quando x for maior ou igual a 16. Se o x não for maior ou igual a 16, ele vem aqui e faz esse aqui. É, faltou aqui nesses exemplos um, um exemplo que tivesse três, quatro cláusulas, né? Mas ok. Então, no caso do case, é, então ele disse, ó, o if é como se fosse um guard. O case é como se fosse uma toda a cabeça de função. Então ele meio que substitui uma função inteira. O que... Para algumas pessoas pode ser interessante para organizar melhor o código. A gente vai ver daqui a pouco. Você pode ter o casamento de padrões complexos. Complexo, né? Não está no plural aqui. Que você pode usar com cada argumento. E você pode ter guardas também. Então, junta as duas coisas. Como você está ficando bem familiar com a sintaxe? Não vamos precisar de muitos exemplos. Nesse aqui vamos escrever a função append para conjuntos. Um conjunto é uma coleção de valores únicos, né? não tem repetição. E esse conjunto a gente vai representar como uma lista não ordenada. Aí ele diz aqui que isso é possivelmente a pior implementação possível em termos de eficiência, mas o que queremos aqui é a sintaxe. Então aqui ele mostrou, olha, se eu for inserir alguma coisa... É, ele está falando que vai ser o append, né? Interessante, é, ele chama de append, mas ele chama de. aqui é o nome da função de insert. Então eu estou achando que ah, é um elemento mesmo, né? Se eu for colocar um elemento num conjunto vazio, o resultado vai ser um conjunto contendo esse elemento. Se eu for colocar um elemento num conjunto que não é vazio, aí ele verifica. Se esse elemento faz parte já do conjunto. E aí é como se fosse um if, mas é um case, né? Se esse elemento fizer parte do conjunto, isto é, se essa expressão casar o padrão com true, então ele retorna simplesmente o conjunto, não mexe no conjunto. Se esse elemento x não for membro do conjunto set isso quer dizer o quê? Que isso aqui vai ser falso e ele vai colocar o x como sendo o primeiro elemento do conjunto. Vejam que aqui ele não verificou se o insert é ou não uma lista ou qualquer outra coisa. Ele supõe que é um elemento que você quer colocar na lista. Se mandarmos um conjunto vazio, que vai ser uma lista, E um termo x para ser adicionado a ah, ele. Aí ele está explicando aqui, né? Retorna uma lista contendo apenas x. Caso contrário, member2 verifica se um elemento é parte da lista, retorna verdadeiro se for. No, no caso que já temos o um elemento na lista, não precisamos modificar a lista. De outra forma, adicionamos x como o primeiro elemento da lista. Neste caso, o casamento de padrões foi realmente simples. Pode ficar mais complexo. Você pode comparar o seu código com o meu. Entendi. Ele aqui, eu acho que aqui é o, é o link para esse mesmo código, né? Ah, esse caso aqui é um caso de conversão de temperatura. Então, ele... Ah, entendi. Olha aqui, ó. Deixa eu ver como é que ele fez. Não, ele fez... Esse aqui é, é, é o mesmo código. Então, o que ele está dizendo é, essa função bit recebe um argumento, mas esse argumento vai ser do tipo tupla. Essa tupla vai ter dois elementos. O primeiro elemento vai ser ou Celsius, ou Kelvin, ou Fahrenheit, lembrando que com letra minúscula em Erlang são átomos, são constantes. Né? É, e o segundo elemento vai ser um valor que vai ser guardado nessa variável n. Então, se a temperatura tivesse padrão Celsius N, ele faz isso. Se tiver Kelvin N, faz isso aqui. Se tiver Fahrenheit N, faz isso aqui. E o que é que ele verifica aqui adicionalmente? Então, ele verifica, olha, se a temperatura for maior ou igual a 20, menor ou igual a 45 graus Celsius, a temperatura está favorável para ir para a praia. Maior que 293, menor que 318 graus Kelvin, cientificamente favorável. Maior do que 68 menor que 113 Favorável nos Estados Unidos Caso contrário, evite ir à praia Aqui a resposta É a hora certa para ir para a praia É dada em três sistemas de temperatura diferentes Celsius, Kelvin e Fahrenheit Casamento de padrões e guardas são combinados para retornar uma resposta Satisfazendo todos os usos Como indicado anteriormente, case off né? Case off é o expressão completa, né? porque tem esse case tem o of, of, né? não é of, of seria com dois f's, of, case of, então case, uma expressão, veja, aqui é uma expressão, uma aplicação de função, aqui é o valor da variável, case of, aí tem o valor, que você casa o padrão com o valor, ou o padrão que você vai casar aqui, veja, quando você pega aqui, ele já pega o valor de n para você fazer e aí tem ainda a seta para o retorno. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Aqui não tem nem ponto nem ponto e vírgula, porque o ponto está depois do doente. Lembrando aquela questão lá do, do Erlang, que o ponto termina os comandos. Então aqui a resposta é, está na hora certa para ir para a praia, é dado em três temperaturas diferentes, casamento padrões, case of são mais ou menos a mesma coisa que um bando de cabeçalhos de funções com guardas. Então ele está dizendo que isso aqui, eu poderia ter escrito bit Celsius N, when, isso aqui, retorna isso aqui. Então, acho que o que ele quer dizer é que fica mais elegante, mais compacto, quer dizer, não sei se ele está dizendo isso aqui. Vamos ler, né? É um, um, um bando de cabeçalhos de função com guardas. Cabeçalhos de funções com guardas. De fato, poderíamos ter escrito o nosso código da seguinte... Ah, ele está explicando exatamente o que eu tinha falado ali. Bitf. Ah, essa aqui é a segunda função. Bitf, isso aqui. Bitf, isso aqui. Isso levanta a questão. Quando deveríamos usar if, case ou funções para fazer as expressões condicionais? Então, essa realmente é uma questão interessante. Eu gostei dessa, dessa forma aqui. Mas às vezes eu gosto muito desse formato aqui que você define, você tem um cabeçalho para cada cada opção. Então, qual usar é difícil de responder. A diferença a diferença entre chamadas a função e case of são bastante mínimas. De fato, elas são representadas da mesma forma no nível inferior. Interessante, não, não sabia disso. Quer dizer, quando compila, vai lá para os bytecodes, provavelmente. Se você fizer desse jeito ou desse aqui, o, o compilador vai gerar o mesmo bytecode. E usar uma ou a outra, efetivamente, tem o mesmo custo em termos de performance. Uma diferença entre ambos é que quando mais do que um argumento precisa ser avaliado, Função a função ab pode ter guardas e valores que são comparados né, com a e b, mas uma expressão case necessitaria ser formulada da seguinte forma: case ab e aí tem que ter os pat o padrão aqui e depois os guards. Essa forma é raramente vista e pode surpreender o leitor um pouco. Em situações similares, usando a chamada de função pode ser bem mais apropriado. Por outro lado, a função insert barra 2 que escrevemos anteriormente é provavelmente arguably. Como se traduz arguably? Provavelmente mais limpa da forma que está do que tendo uma função imediata. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso. É. A função insert barra 2, que escrevemos antes, é mais limpa da forma que é... Opa, ele pula aqui. Lento esse browser, tá, né? Mais limpa da forma que, que está, do que ter uma, uma chamada de função imediatamente para acompanhar uma Simplesmente uma função true ou false. É, é, eu acho que é essa aqui, né, do insert para conjuntos. É melhor fazer isso do que ter um. Mais uma função. É o que ele está dizendo. Então a outra questão é: por que você usaria o if, dado que cases e funções são suficientemente flexíveis para. É, Abarcar ifs através dos guards A razão por trás do if é bastante simples Foi adicionado para a linguagem como uma forma curta de ter guards, guardas Sem necessitar escrever toda a parte de casamento de padrões quando não era necessário Claro, tudo isso é mais sobre preferências pessoais e o que você pode encontrar mais frequentemente Não há uma resposta sólida, boa O tópico inteiro ainda está sendo debatido pela comunidade de Erlang De tempos em tempos Ninguém vai tentar bater em você porque, por causa do que você escolheu Contanto que seja fácil de entender Como Ward Cunningham uma vez escreveu Código limpo é quando você olha para uma rotina E é basicamente o que você esperava Então com isso a gente termina esta parte aqui vamos ver qual é a parte a próxima parte só para finalizar tipos ou a falta deles legal dynamite strong typing então isto é o que nós vamos ver no próximo vídeo quando vai ser não sei se alguém se interessar por uma frequência maior é só avisar que eu Estou sempre lá no Twitter, no TFPR. Vocês também podem ir escutando o Elixir em Foco, que vai ter vai ter uma entrevista bem interessante futuramente com uma pessoa que entende bastante da BIM. Enfim. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.